Maníaco mascarado faz suas vítimas, mulher reptiliana em entrevista ao vivo, carona para o inferno, hóspede secreto morando numa casa e muito mais, mas antes deixe o seu like para o vídeo ser destacado no youtube e se não for inscrito inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Quando falta comida na geladeira, a resposta mais lógica é a pessoa com quem você mora, comeu ou a jogou fora. O que é menos provável é que haja uma garota estranha e selvagem vivendo secretamente na sua casa. Ao menos que você seja um residente da cidade de Nova York, Joe Comin. Não era apenas a falta de comida que deixava Comin desconfiado. Outras coisas estranhas e inexplicáveis estavam acontecendo em sua casa. Sua namorada alegou não saber de nada e então, para pegá-la no flagra, ele instalou uma câmera escondida a fim de descobrir o que estava acontecendo e não demorou muito para a verdade vir à tona. Uma garota estranha estava secretamente hospedada em seu apartamento e comendo sua comida. Ela também estava assistindo sua TV a cabo e até urinou em sua pia. No dia seguinte, após rever as imagens, ele vasculhou a casa em busca desta menina e nada nem ninguém foi encontrado. A partir deste dia, ele nunca mais conseguiu imagens desta jovem. No vídeo que se segue, vimos um fenômeno paranormal registrado pelo canal Lion and Bean. Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que alguma coisa abre o armário da cozinha e derruba objetos que estavam dentro. Repare que não havia nenhuma linha amarrada na porta e não há ninguém na cozinha. Dessa forma fica difícil dizer que seja fake, mesmo sabendo que sempre pode haver esta possibilidade. Smash mug. No chão. Covered open. In trouble. Dave. Andy. I'm going to check back on the CCTV, because the CCTV is only there. There. Imagens registradas por câmeras de segurança na Índia mostra um homem preparando um brechó para o início do expediente quando coisas simplesmente aterradoras começaram a acontecer gradativamente. Ele abriu a loja, arrumou e limpou. Foi quando de repente algo caiu no chão. Poderia ter sido apenas o vento mas o que virá a seguir será de difícil explicação. Há muito tempo circula pela internet uma lenda de que uma jovem portuguesa teria falecido em um acidente de carro, seu nome Teresa Fidalgo, e depois de ter se tornado um fantasma ela teria assombrado várias pessoas que passavam pela estrada onde ocorreu o acidente, inclusive existe um vídeo que pode provar toda essa história. Este vídeo foi registrado por um grupo de amigos que trafegavam tranquilamente pela estrada até serem parados por ela pedindo ajuda. Eu, sei, acho que vocês Pô, eu tenho telemóvel e tenho. item. Olha a minha vizinha, minha então, não... <risos> <usado>, <risos> é é vizinha, não brinca, não brinca, não Tá esparvo aqui, continua Tiago. Tá ela tá aqui sozinha num quarto é um um um estranho aqui. Okay. Já viram? Já que, busca... lá. Ah, pode ser a jantosa. Ah, pode, pode ser Boa noite. Olá! Onde é que vai? Onde é que vais? Está bem. Pode vir? frente. Com muita pena, eles deram carona. Mal sabiam eles que embarcaram numa carona rumo ao inferno. estas horas? Pode ficar um bocado incomodada com Temer, ou, ou tem aqui. Tem lá chegar, a cámara, ou... Pode isso. É melhor dizer esta é melhor. Mas aconteceu alguma coisa? Tereza. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Não está ligado outra vez, não está? Está é para lá o David. Liga lá é. e... Mas tens isso. a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Há ali água que queres beber alguma coisa? Mas eu estou igual a quero ficar... A gente é. está... A diz-me lá o que é que queres que é eu que vejo? Né? É assim então okay. Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo. Porque foi ali que eu tive um acidente. E Morri! Ah! Quando Teresa falou sobre o local do acidente, as feridas transpareceram em seu rosto e o pior aconteceu, sim, quando eles se deram conta de que ela era um fantasma, já era tarde, todos eles já estavam no inferno. O vídeo registrado em um deserto no Chile mostra o momento exato em que um homem registra a chegada de um OVNI. Pedro Toledo havia se dirigido junto de sua família para um acampamento no deserto a mais de 100 quilômetros da civilização. Na tarde do dia seguinte, um objeto em forma de disco pairou sobre suas cabeças por alguns segundos e depois ascendeu aos céus certamente por ter sido flagrado, pois acreditavam que no local não havia vida humana. Então, a tripulação alienígena supostamente decidiu retornar à nave-mãe. O vídeo a seguir registrado por um programa de podcast mostra o momento exato em que um fenômeno paranormal aconteceu ao vivo e diante das câmeras numa live sendo transmitida para mais de 80 mil pessoas. É um vídeo que certamente os cientistas se recusarão a tentar explicar, pois serão obrigados a provar que manifestações sobrenaturais são tão reais quanto o ar que respiramos. Aqui temos mais uma coisa estranha registrada ao vivo durante uma entrevista. Lá no fundo vemos um humanoide vagando, há relatos de que ele só foi visto através das lentes das câmeras, Internautas sugerem que seria um alienígena utilizando alguma tecnologia de camuflagem. Uma modelo muito famosa chamou a atenção durante uma entrevista que a mesma concedeu. O seu pescoço parecia estar mais largo e o seu rosto assumiu uma estranha forma, como se o seu reptiliano interior estivesse querendo se manifestar. Parece que a qualquer momento sua pele irá descascar, dando lugar à pele de cobra. Repare seu olhar. Sua boca... Parece que a qualquer momento ele irá se transformar em um monstro reptiliano sem nem perceber. Aqui temos mais uma cena muito intrigante registrada no programa de TV durante uma entrevista. Veja só o que apareceu lá no fundo na imagem do céu. Sim, um objeto voador não identificado em forma de disco. Ao que tudo indica, os alienígenas já não se escondem mais. Neste último vídeo, um jovem profissional do parkour estava, como de costume, munido de sua câmera gopro correndo por um bairro nos estados unidos tudo estava indo bem até ele se deparar com uma pessoa de costas para a parede o que por si só já é algo muito estranho ele poderia achar que não fosse nada demais se essa mesma pessoa não aparecesse segundos depois em outro lugar como se estivesse se teletransportado Assim que ele se virou, uma face cabulosa foi revelada, repare que sua aparência é muito semelhante ao do Jet the Killer, pode ser o próprio ou até mesmo um maníaco viciado no personagem que agora estaria vagando pelas ruas fazendo suas vítimas.